De boa? Vamos lá, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, não sei, né? Tem a regra que a gente só dá boa tarde depois que almoça. Eu não almocei, eu vou dar bom dia para vocês, então. Bom dia aí para quem veio para poder ouvir um pouquinho sobre marcas não endêmicas no eSports. Meu nome é Lucas, mais conhecido como Marduk, dentro desse cenário de... Esporte eletrônico. Trabalho hoje como head das operações de esporte eletrônico de um grupo chamado Webidia, que eu vou apresentar bem rapidamente para vocês aqui, antes da gente entrar no, no nosso assunto. Então, falando bem rapidinho o que, que é o grupo Webidia, ah, é, o nome Webidia ele não vai ser muito conhecido, normalmente a gente vai conhecer mais quais são as propriedades que fazem parte desse grupo, o higiene é um deles, aqui tem toda a lista. Então, de uma maneira bem breve, só para vocês entenderem o que é o Webidia. O Webidia tem 60 milhões de usuários únicos aproximadamente por mês, hoje. Isso é metade da audiência da internet no Brasil, cerca de... Imagina que uma a cada duas pessoas que usa a internet no Brasil passa obrigatoriamente todos os meses por um dos produtos da Webidia. Ela tem vários verticais, dentre eles eSports, é um deles, que é o qual eu sou responsável hoje dentro do, dentro do grupo. O que nós fazemos dentro desse vertical hoje? Nós entregamos uma série de soluções que podem ser torneios, eventos. Só para vocês terem uma ideia, em 2018, 80% de tudo que foi operado de torneios em esportes no Brasil, que não foram torneios necessariamente oficiais, feitos pelas publicadoras, ou seja, para marcas, foram operados pelo grupo Webidia. Nós tivemos cerca de, se eu não me engano, essa aqui, esses foram todos os eventos operados tá? durante 2018. Nós temos aí... 15 eventos só em 2018, só em 2018 nós tivemos essa quantidade de eventos, com acho que mais de 20 marcas patrocinadoras. Então, assim, quando, é exatamente por isso que o tema hoje que nós estamos falando, que me deram a oportunidade de falar aqui para vocês, é sobre como trazer marcas não endêmicas para dentro desse mercado, visto que o mercado hoje de marcas não endêmicas para esportes é dominado pelo grupo Webidia dentro do Brasil. Soluções muito além de torneios, tá gente? É, tem torneio. O reality show que foi feito de League of Legends, chamado Ultimate Legend Training, foi desenvolvido, foi idealizado e produzido por, por esse time, do qual eu coordeno hoje dentro da empresa. Uma série, então, não é, não é ligado necessariamente a esportes. É mais algo que nós chamamos de entertainment, que é a mistura. É o meio termo entre os dois, que hoje a gente entende que uma das missões que nós temos é estar, inclusive é o slide anterior aqui, não é? É estar entre publicadora e marca. A gente está tentando levar isso para o mainstream, entendeu? Está tentando cruzar essa barreira do nicho, do nicho, do nicho, e levar isso para o mainstream, por isso um reality show, por isso um talk show, por isso uma série de outras propostas que fazem com que o mercado tenha uma visão diferente do, do eSports. Uh, falar rapidamente sobre mim, eu entrei nesse mercado, eu não sou tão velho assim no eSports, eu tenho cerca de sete anos e pouquinho, nascemos pessoas hoje que vivem de eSports, desde 2002, na época do CS, começou há muito tempo atrás, até mais, é, eu comecei há sete anos atrás como jogador profissional, jogador profissional a empresa Blizzard, da qual eu, eu era o jogador de Hearthstone. Me chamou para ser narrador, eu passei como narrador e apresentador da empresa durante muitos anos, tive minha própria organização de esportes, o maior site, o maior portal Blizzard da América Latina durante muitos anos. Foi um portal que eu construí, então eu passei por todas as etapas que tem hoje dentro do esporte de jogador, a coach, a, a, a, a dono do time, a gerador de conteúdo, e-commerce, vendendo produtos é, é relacionados a games. E nesse processo o grupo Webidia me encontrou, e é onde eu estou hoje coordenando o time deles de esporte eletrônico. Isso aqui é só um sumário para a gente entender, porque falar de marcas não endêmicas é que assim, a gente tem um problema, que existe um discurso vago que é contado todas as vezes em que alguém pergunta, e, isso, e esse discurso ele vem até de quem trabalha, tá? são pessoas que vivem, já vivem de esporte, e você pergunta pro o cara, qual foi o fenômeno que transformou esporte no mercado? Por que ele é relevante? Para onde exatamente isso está indo? É, o discurso é sempre o mesmo, e eu vi isso, em, cansei de ver isso em pitches de venda para marcas, é, toda vez que alguém pergunta, por que esportes é a bola da vez, o cara fala, Uh, somos milhares, somos milhões, enchemos estádios, estamos na TV, me compre. E tipo, é, é, é, inclusive acho que é por isso que demorou sete anos de mercado já existente para a primeira marca não endêmica entrar. Porque ela falou audiência por audiência, eu tenho o Google, Facebook, Globo, eu não quero saber de audiência, eu quero saber como que eu vendo salsicha para esse cara. Porque mouse e teclado eu já entendi que eu boto na tela. O cara precisa de meio neurônio para entender que ele vai fazer uma conexão aqui e vai comprar. Agora, e Desodorante. E, e lâmina de barbear? Então, é, é, antes da gente falar sobre como chamar a atenção das marcas não endêmicas, eu preciso contextualizar vocês que esse é um trabalho que eu tenho feito sempre, todas as vezes que eu vou falar sobre esse assunto, para tentar espalhar a mensagem, para fazer com que o máximo de pessoas possíveis entendam exatamente quais são esses, esses respectivos fenômenos. Então, vamos lá. Qual foi o fenômeno que transformou e esportes no mercado, ok? Vamos fazer um paralelo rapidinho com o futebol? O futebol nasceu há, há umas, um pouco mais de uma centena de anos atrás e durante décadas ele era lazer e esporte. Ele não era o um mercado, o futebol não nasceu como um mercado. Ele era chutar uma bola dentro de um retângulo. E ele foi isso durante décadas. Existe um, e pensa que o fandom existia, todo mundo era apaixonado, você imagina. O único mercado que tinha era o seu João que alugava o campo e a bola. Mas a paixão era enorme, o Brasil já era apaixonado por futebol. O ponto é que no marketing, sempre, existe uma coisa chamada ponto de convergência, que é o spotlight, que é uma das coisas mais importantes para que você tenha o surgimento de um mercado especificamente ligado, por exemplo, ao entretenimento. Então, em algum dado momento, surgiu a TV e o rádio. A partir do momento que você tem a TV e o rádio do futebol surgindo, você tem um ponto de convergência, onde todo esse público apaixonado, e que já era grande, consegue assistir... Tudo no mesmo lugar. Isso cria um spotlight para marcas, isso que gera o um interesse. Inclusive é isso que faz hoje o Palmeiras pagar 15 milhões de reais uma manga. Do, do, do, a manga do Palmeiras vale 15 milhões de reais. Então assim é, é, é um processo simples para a gente poder começar a fazer um paralelo do, de algo que não nasceu como um mercado e no processo, por causa de um ponto de convergência de um spotlight, ele passou a ser um mercado interessante para as marcas. Por que, que eu falo isso? Porque esporte eletrônico não é de agora. Inclusive, 1986, não é o videogame, tá, gente? O primeiro videogame foi em 1976. Eu boto essa data de 86 porque foi uma data específica onde teve um torneio no MIT de Atari, com mais de 200 pessoas participando. Então, assim, achar que esportes é um negócio que começou agora com CBLOL, não é. Esportes é... faz muito tempo que existe esportes. A diferença é que o que tornou ele um mercado foi exatamente o mesmo fenômeno que fez com que o futebol se tornasse o mercado. Em algum momento surgiu o ponto de convergência deles. A TV e o rádio do esporte eletrônico e do gaming surgiu. E se vocês repararem, por mais que tinha esportes, as pessoas falavam, já tinha alguns eventos grandes desde 2002 CS, dinheiro entrando mesmo. Percebam que vocês começaram a ver patrocínio. Inclusive, eu costumo setar que o, o princípio de tudo foi o primeiro CBLOL. No Brasil, percebam, a gente vai falar muito só sobre Brasil, tá? E eu vou explicar por que a gente fala sobre Brasil e não sobre mundo, por causa do nosso tamanho, o ecossistema próprio, mais para frente eu vou deixar isso claro. Então é, no Brasil eu coloco muito que a gente começou a, a ter uma relevância muito grande mesmo com a chegada do CBLOL, que foi um valor de produção mais elevado e as audiências eram muito superiores ao que a gente estava acostumado a ver. E quando você volta no passado, há oito, nove anos atrás, no começo dele, você vai ver que a gente vai cair justamente nessa faixa onde a gente estava começando a ter a popularização do YouTube e da, da Twitch TV. Então o mesmo fenômeno que aconteceu com o futebol aconteceu com o esporte eletrônico, e a partir desse ponto nós tínhamos todo esse fandom, toda essa quantidade de pessoas apaixonadas por esporte eletrônico, tendo um lugar agora para assistir, aonde você começa a ver o interesse das marcas surgindo para poder anunciar. Porém, transformar em mercado é um dos fatores, porque mercado boliche também é, xadrez também é, só não é relevante. Então é, uma coisa é o fenômeno, então vamos lá, uma coisa é o fenômeno que transforma Esporte eletrônico em o um mercado, muito similar ao que aconteceu com o futebol. Agora, o que, que dá relevância para o nosso mercado de esporte eletrônico? Aí, 70 milhões de gente é um pouco, hein? Por isso que eu estou falando que eu ia falar só de Brasil. Ou, mais especificamente, Brasil. Vocês têm noção de que isso aqui é o quê? Um terço da população brasileira? E é, eu não estou considerando o cara aqui que joga 14 horas de, de Apex na frente do computador. É óbvio que a pessoa que está com o, o celular na mão, jogando Candy Crush, esperando o ônibus passar, ela entra nisso. Ah, mas por que, Marduk, ela entra nisso? Porque lá naquele cluster, naqueles meus 62 milhões de usuários únicos, eu enfio o abaixo dele um produto. O cara pegou no celular e jogou o quente dele no ponto de ônibus, pode ter certeza que uma empresa igual a Webidia já clusterizou ele, já impactou ele de um milhão de maneiras diferentes. Então, se estamos falando de marca e de mercado, é relevante, não importa onde, se é celular, tablet, computador, onde o cara está jogando, ele, ele, ele vai ser impactado por empresas como, nós, como a nossa. É... E aí a gente vai, vamos lá, aqui a gente transforma isso num turn point. Então é, entendemos qual é o fenômeno que transformou em mercado, e entendemos que 70 milhões de pessoas, um terço da população brasileira, é o suficiente para mexer o ponteiro de absolutamente qualquer uma meta de um gerente de marketing hoje no país. E sobre o Brasil, tá, entenda, o Brasil é a terceira maior audiência gamer do mundo, ok? Por que, que a gente fala sobre Brasil e se concentra no Brasil e até usa dados de fora, mas tem que filtrar muito? Eu vou dar um exemplo, Rainbow Six, ok? Rainbow Six não deve estar entre os oito jogos mais assistidos e jogados do mundo. Deve estar lá na nona, décima posição e, e olha lá. No Brasil ele é o segundo, no Brasil, o Rainbow Six é a segunda maior audiência de esportes no país. Até pouco tempo atrás, né? Estamos tendo algumas mudanças, mas até pouco tempo atrás, o, o brasileirão Six pegou 30 mil pessoas assistindo. Quem, qual é o outro campeonato oficial que a gente viu pegando isso? Então é, reparem como que nós somos um ecossistema próprio, tá? É só essa Eu estou passando essa informação do Rainbow Six para entendermos que o Brasil tem que ser analisado como um ecossistema próprio. Não fique olhando demais o super data e não sei o que que vem de fora e tentar guiar suas decisões de marketing aqui dentro, que não vão funcionar 100%. Entenda que é um ecossistema próprio. Agora, onde que vem a gravidade do problema, que está todas essas marcas não endêmicas, por exemplo? Se o problema fosse só esse, é tipo assim, tá bom, eu já entendi que é, é, como é que virou o mercado e não sei o que. Todo mundo aqui conhece o que são os baby boomers? Tem consciência do que? que é a grande taxa de natalidade que teve pós a Segunda Guerra Mundial? Pensa que na Segunda Guerra Mundial, 50% da população masculina ocidental foi para a guerra, ficou três anos sem ver uma mulher. Quando voltou, a primeira coisa que eles fizeram foi filho. É, inclusive é a maior taxa de natalidade concentrada da história da humanidade. Já da, é tipo assim, é, é, é chega a ser surreal. Se você acompanhar uma linha global de pessoas nascendo, e esse dado é possível achar, você vai ver que existe uma quantidade, quando chega nessas, especificamente nesse espaço de 3, 4 anos, é um negócio assim que é, beira a surrealidade. O que, que aconteceu com o Baby Boomers? Eles ditaram o mercado como nós conhecemos hoje. Você tem ideia? Quando essas crianças tinham dois anos que surgiu a Johnson Johnson. E se você acompanhar idade após idade que essas pessoas passaram, as marcas, mais de 50% das grandes marcas que todos nós conhecemos aqui hoje, elas surgiram para atender as necessidades desses caras. Só que perceba, hoje eles representam, para vocês terem uma ideia, 20% do faturamento tá? do mercado tradicional. Qualquer uma pessoa que entende a, entende a relação entre faturamento bruto e líquido de uma grande empresa, sabe que 20% é o suficiente para quebrar qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Não existe nenhuma empresa gigante, com 15 mil funcionários, que o faturamento líquido dela é 40%. Isso não existe. Ela faz, normalmente, uma empresa de sucesso hoje no Brasil, entre 12% e 8%, ela já é considerada um grande queijo de sucesso. Então, imagina, se arrancar 20% do faturamento desse cara, ele vai quebrar. Então, vamos entender. Se todo mundo nasceu ao mesmo tempo, todo mundo morre ao mesmo tempo. E aí começa a merda, aí começa o problema. Agora, imagina que... Eu estou falando do mercado tradicional mesmo. Marcas de consumo. Imagina, Gillette... É, é, é, sei lá, Coca-Cola, é, pensa em todas as marcas hoje que são tradicionais que surgiram para atender a demanda dessas pessoas. Vai sumir 20% do faturamento delas e não vai sumir em 15 anos, não vai sumir em 10 anos, você entendeu o que é? As, vai morrer uma grande concentração de pessoas ao mesmo tempo e esse faturamento ele vai desaparecer. Até aí era um problema, um. Se fosse aí estava de boa, se não tivesse nenhuma mudança, isso ainda era possível resolver, porque tem uma coisa chamada POMI, Point of Market Entrance, que é o momento em que a pessoa usa um produto pela primeira vez. Se vocês pensarem aqui, qual foi o produto que vocês usaram ou pensaram em comprar pela primeira vez depois dos 25 anos de idade? Pensa aí. Não vale dentadura. Se vocês repararem, absolutamente tudo, a primeira vez que você pensou em comprar um tênis, um sapato, a camisa, um carro, a carro, o carro, até a casa está concentrada muitas vezes. Eu vou excluir casa, tá? Casa e dentadura. Pega tudo o resto. Tudo você tomou a decisão ou, ou, ou pediu para o seu pai dos 12 anos de idade até os 25, ou você comprou. Então é, olha a importância que tem essa faixa etária de pome. Que curiosamente é a gente, não é? São os gamers hoje em dia. Então assim, se fosse só perder o cara, estava de boa. O problema é que, eu vou dar um exemplo de Gillette. Gillette deve ter algumas décadas que toda vez que ela precisava falar com o um menino de 12 a 17 anos, que é quando ele usa a lâmina de barbear pela primeira vez, ela ia buscar o cara no mesmo lugar. TV e rádio, achei ele. TV e rádio, achei ele. Década de 70, achei ele. 80, achei ele. 90, achei ele. 2000, achei ele. 2010. Um garoto, um adolescente de classe média baixa para cima, de 15 anos de idade hoje, não deve nem saber o que é malhação. Ela não faz ideia do que é isso. É, TV é um grande dispositivo para assistir Netflix. Então o problema é... Vocês entendem que é realmente um turn point, a gente está falando de um, um, um momento assim, singularíssimo, aonde está sumindo o faturamento e o cara percebeu que ele não acha o pome dele. Ah, fiquei sabendo que ele está na internet, tá sim, dois terços a ADBlock, bota a banner aí. Porra, enche de banner aí, irmão. Não vai nem aparecer, vai ficar subindo o meu número. Tem então, um númerozinho que aparece assim, quantos que ele bloqueou assim, ó, vai subir. E aí, gente, entendam, é, não é de agora. A marca não endêmica já está pensando em entrar nesse mercado há sete anos. As marcas que entraram com a gente, que começaram, nós trouxemos a primeira grande marca não endêmica do mercado, que foi o Old Spice, elas chegaram para a gente e falaram, você acha que é agora? A gente está namorando, tem um tempo, mas a gente morre de medo, a gente não entende, a gente não compreende como que a gente vai fazer essa nossa entrada. Por quê? Porque tem um tempo que deve ter uma galera sentada na cadeira de marketing, falando assim, estou perdendo meu público, estou tentando achar, e aí uma coisa interessante é, é, o gamer, imagina que o cara, ele, nossa, eu vou colocar essa geração aqui, tá, YZ, a gente tá falando até os seus 32 anos mais ou menos, é uma galera que é, é meio digital native, é claro que a geração, os millennials são muito mais, mas pensa que a gente realmente tem um, um pouquinho, eu vi várias dessas marcas tentando, ah, vamos lá fazer um negócio no cinema, que eu acho que eu encontro esse cara, eu encontrava um pouco. Ah, vou fazer na música agora. Encontra um pouco, mas de novo, lembra da palavra ponto de convergência? O que essas marcas todas meio que descobriram ao mesmo tempo é que esse millennial, não importava se ele preferia Walking Dead ou Game of Thrones, Deezer ou, ou, ou Spotify, se ele era, preferia Walking Dead, HBO ou Netflix, se ele era de direita ou de esquerda, tinha um ponto em comum que essa geração inteira fazia, que era em algum momento ele jogava seja no tablet, no computador, no console, no celular, em algum momento durante a semana, ele jogava. E aí, gente, é por isso que vocês viram, quem acompanhou os últimos dois, três anos principalmente, está na Globo, está no seu quê, tá, virou, um, virou uma coisa assim, absurda. Tudo, é, a crescente de esporte eletrônico hoje, ela é, só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa recente mostrou que no Vale do Silício, só, a, só tem uma coisa que tem... Aumento de investimento mês após mês. Perceba que eu não estou falando de investimento total, que são coisas diferentes. O, o, o, a, o segmento que mais ganha investimento no mundo é o bélico, é, é assim. Mas a, a, aumento mês após mês de investimento em proporção do que ele vem recebendo. Só existe um segmento no mundo que está recebendo mais do que é esporte eletrônico, que chama-se machine learning, que é inteligência artificial que aprende sozinha, etc. Logo depois vem esporte eletrônico. É em função, é em função justamente desse fenômeno que nós estamos explicando. Entenderam? Então é Fenômeno que transforma em mercado, o que dá relevância para ele, tá? Como quantidade de pessoas, ponto de convergência e tudo mais. E essa questão de nós estamos passando por uma fase onde baby boomers estão morrendo e é preciso achar esse pome e a forma como que eles perceberam ao mesmo tempo de que é um ponto de convergência para falar com o Millennium, são os games. Perceba que eu não estou falando de esportes, tá gente? Gaming, de maneira geral. Gaming é o... E aí a gente vai entender por que, que esportes é importante para falar com o gamer. Tem algo que é muito interessante de pesquisar, caso vocês não conheçam, chama-se Lei da Difusão e Inovação, que é algo que fala sobre os early adopts e a early late majority. Então, pensa que os 70 milhões de games são a early late majority que o mercado tem interesse de alcançar. A forma de alcançá-los é, primeiro, fazendo com que early adopts falem sobre o seu produto e o seu serviço. E os early adopts, claramente, dentro dessa fatia de gamers, são os envolvidos ou entusiastas de esportes de maneira geral. Marcas endêmicas e não endêmicas. Bem rapidinho, acredito que a maioria já tem uma noção, mas vamos lá. Marca endêmica são marcas que desenvolvem produtos ou serviços que estão ligados diretamente à rotina diária do cara, entendeu? Se faz parte da rotina diária do cara, perdão, que os seus produtos principais são da rotina diária. Tanto é que existe uma discussão sobre Samsung ser endêmica ou não endêmica. Por quê? Porque ela faz máquina de lavar, geladeira, TV e também faz celular. Então, é. Então marcas endêmicas, ela está muito ligada. Então, você não tem que pensar muito. Falou em uma marca que faz teclado, mouse... É, é, é. Inclusive, tem uma linha tênue. Até um energético já está meio que na, bar... já tá na mesma... Já está na mesma... Na mesma dividida que uma, uma marca como o Samsung e tudo mais. Mas, de maneira geral, pensem assim. Marca endêmica é, o cara vai colocar, e aí qual que é a diferença? Pô, a, a, a conexão que é feita com o usuário que está assistindo, ela é instantânea, né? Pensa que o trabalho de marketing que o cara tem na hora de desenvolver o produto, para anunciar no meio de um torneio de esportes, uma marca que vende teclado, ele pode se concentrar pura e exclusivamente em mostrar, por exemplo, performance e, e outras coisas que o cara já entende, você já seduz o cara. Agora, uma marca não endêmica, que ela está fora desse ecossistema, fora, não do ecossistema, mas fora da rotina, pô, você não pode... Já pensou? Old Spice. Quando a gente fez o torneio de Old Spice, se eu pegasse a logo de Old Spice e colocasse aqui embaixo, cara, tinha gente que chamava de Old Space e achava que era uma marca de escapamento de carro. Se eu faço branding para esse cara e não faço um conteúdo nativo integrado para fazer com que ele seja lembrado, ele ia pegar o dinheiro dele e ia queimar, fazer a pilha de, de dinheiro, assim de queros... jogar querosene em cima e atear fogo. Então é... Nossa conversa aqui é sobre marcas não endêmicas, justamente por isso. endêmicas, a gente já entendeu que a gente sabe trabalhar há muitos anos e vem fazendo bons resultados. O negócio agora é convencer as marcas não endêmicas a entrar é, e cuidar para que elas tenham o resultado devido, o resultado que elas esperam. Então, uma marca não endêmica, por exemplo, é qualquer uma marca que não está no cotidiano da necessidade do gamer para ser gamer, entendeu? Ó, eu, para ser gamer, preciso de... Dois pontos. Tudo que você colocar na frente é endêmico. Se você não está na frente desses dois pontos, você é não endêmico e é simples assim. Uh, alguns exemplos de marcas é, não endêmicas. Você vê, ó, eu coloquei aqui, por exemplo, LG e Samsung como marcas não endêmicas. Por mais que elas estejam envolvidas com tecnologias, os produtos principais delas ainda não são ligados diretamente ao que é o, a rotina do, do, do gamer. Agora, como ingressar no esportes é, sendo uma marca não endêmica? Vamos lá. Eu me lembro de ter ido numa reunião com uma marca muito, muito grande, em que no meio da reunião, cara, uma mesa de C-Level, assim, é tipo, estava sentado o diretor de marketing, o, o CMO, sei lá quem é, porque era um investimento muito grande que eles iam fazer em esportes, e eles chamaram, eles falaram assim, Marduque, posso chamar o Pedro? Eu falei, quem é Pedro? Ele é o nosso cara do, do atendimento do telemarketing. Eu falei, por quê? Ele falou, porque ele gosta muito disso aí a gente não entende. Isso é muito importante vocês entenderem o tamanho, olha, gente, olha o tamanho do desespero generalizado que estava acontecendo em grande parte das marcas. A gente está falando de uma marca, você tem noção do que, que é uma marca global, gigante, considerar colocar o Pedro do telemarketing para escutar o que a gente estava falando, para ver se tinha alguma afinidade. Isso é. Isso é, isso é, isso é muito fora da. Eu costumo dizer que o certo é você se preparar. Se adaptar, você né? prepara, estuda e se adapta para que o mercado de trabalho te absorva na sua vida profissional. Vou dar um exemplo de mim. Eu não tenho a sétima série concluída. Eu não concluí o meu ensino fundamental. Quando uma empresa do tamanho da Webidja me chama para ser o head da operação dela de verticais de um dos verticais dela, você entende que é o contrário? É o mercado se quebrando e se contorcendo, ele para ter que se adaptar? Por que, que essa informação ela é importante? Isso é uma redistribuição de cartas na mesa. A gente está num palco sobre empreendedorismo, tá? Vocês é, é, entendem que esse é o momento para empreender, quando você tem o um mercado. É, cara, isso é, isso é tipo crise. É o momento em que o, o cara que não tem nada pode criar tudo. Porque justamente o mercado não sabe qual o caminho exato ele tem que seguir? Se você é, é o famoso em terra de cego, quem tem um olho vai ser rei nesse momento. E ele vai ter um poder nas suas mãos muito forte, caso ele entenda realmente sobre o assunto, o que está acontecendo. Colocar o Pedro lá. Aí eu comecei. Pô, Pedro, você gosta de quê? Ele gosta de Counter Strike. Falei, aí qual torneio assistiu? Ah, fulano, tal torneio. Falei, como é que foi? E o cara falando placar... Nossa, mas foi, qual foi a jogada que você gostou, Pedro? Ah, tal jogada. Eu Falei, é, foi bom. Que, ah, mas perdeu, perdeu. O que você faria diferente? O cara sabia mudar a estratégia do, do, do time. O cara sabia a cor da cueca do jogador. Aí eu falei, que bom, Pedro. Pedro, quais foram as três marcas patrocinadoras do evento? Não pode dizer que teve um problema de, de conexão com o usuário. Porque o cara sabia o placar, a estratégia o qual foi a partida, o cara lembrava a minutagem, não houve um problema de tela ali, não é? é claramente, é o desenvolvimento do produto e a forma como o patrocinador foi, foi, foi, foi uh, uh, colocado no desenvolvimento desse produto é que fez com que isso acontecesse. E perceba, gente, durante muitos anos foi isso. Se vocês refletirem, quem acompanha esportes há um certo tempo, vai perceber que nós passamos um, alguns anos com marcas pagando pelo sucesso dos players, dos operators, tá? dos league operators. Então, agora entendemos por que, que marcas não endêmicas demoraram sete anos para poder botar o dinheiro delas aqui. cara falava, porra, eu sou chamado de Outer Space e acham que eu sou um escapamento de carro e o cara está falando que vai botar minha logo no canto direito da tela? Não vou dar meu dinheiro para ele. Não vou não vou entrar, vou esperar mais um pouquinho. Então, é muito importante entender que Brand Recall, e aí a gente tem um posicionamento que a gente chama de e that stands out from the ground, na web de que é justamente isso. Como que eu desenvolvo o produto desde o seu princípio para que ele faça com que a marca seja lembrada, obrigatoriamente. Esse é um conceito que foi desenvolvido por a gente lá, dentro do próprio grupo Webidia, e é uma coisa que a gente tem feito questão de difundir, independente. Isso aqui é uma coisa que a gente, se, se todos os players do mercado, que hoje, repito, e eu vou falar isso todas as vezes que eu tiver oportunidade, ainda não existe concorrência, tá? É que assim, vamos lá, quando foi que foi feita a primeira receita de comida no mundo? Quando foi que fizeram o primeiro medicamento no mundo? Primeira vez que derreteram um metal e fizeram um martelo? Então essa é a idade de medicina, metalurgia, culinária. A gente tem sete anos de mercado. Sete! Sete! Que é, tipo assim, é querer ser o rei de alguma coisa agora, é uma estupidez de um nível astronômico. Então assim, sempre vou repetir isso. Nesse momento, os players, jogadores, times, publicadoras, inclusive existem associações, é importante que para quem está de fora do mercado saiba isso, nós estamos unidos, entendendo que é pegar uma fatia do bolo desse tamanho assim não faz sentido. Quando o bolo tiver do tamanho dessa, dessa área que é assim, a gente pensa em cada um dividir as fatias. Nesse momento, não faz sentido. Então é, conceitos como esse a gente compartilha constantemente porque a gente acredita que em algum momento alguns de vocês que estão sentados assistindo isso hoje pode estar numa mesa dessa de decisão a qualquer momento e pode usar isso para fazer com que o ecossistema de maneira geral do esporte eletrônico possa dar um passo adiante e fazer com que marcas não endêmicas tenham sucesso. Absolutamente todo projeto de esportes, não de games, esportes, tem cinco clientes. Normalmente a gente só ouve falar de um, não é? Cliente que paga. Às vezes, pensam no cliente que é o espectador, que é o que assiste. Mas tem cinco. E vamos lá, por que tem cinco? Você tem um, o cliente que paga, ok? A marca que paga. Vou usar como case de Gillette o, o, o, o reality show, tá? Só para exemplificar para vocês. Nós temos a marca patrocinadora que é que está pagando. Essa é a marca número um. Qual é a função dela, qual é a razão dela pagar? Para ser lembrado, ok? Essa é a razão. Ela precisa ser lembrada. Então, Gillette está querendo falar com seu pome de 12 a 17 anos e ela precisa que na cabecinha desse cara, desse cidadão, ele crie uma conexão onde ele fala, putz, vou pedir pra minha mãe que se ela for comprar eu quero uma Gillette. para que isso aconteça, não pode ser, não pode ser programa da tarde, né? Agora vamos falar da Mac 328, vem pra cá meu gerente aqui, fala aqui pra gente, como que tá isso daqui, cara? Tô, tô sabendo que tem umas, umas lâmina nova, explica pra gente. Você não vai, você não vai fazer um garoto desse comprar Gillette nunca. Tem que estar tá integrado, tem que, você vai ter que. Lembra do, do. Não esqueçam isso, Lei da Difusão e Inovação. Não esqueçam isso. Na Lei da Difusão e Inovação, Early Adopts, que são os 14% iniciais, só tem os Innovators antes, mas a gente vai, vai, vai se concentrar nesses caras. Eles não compram o que você faz, eles compram o porquê você faz aquilo. Então não adianta, não adianta. É tipo você. É, é, uma marca de, de computador tradicional. Chega e fala assim, oi, faço computadores. Eles são bonitos, baratos e potentes. Quer comprar um? Aí vem a Dell, a Intel, a Intel não, a Apple, e fala assim: Minha razão de existir é desafiar o status quo. A forma como eu faço isso é desenvolvendo tecnologias, computadores, bonitos, que são, sei lá, confiáveis, não sei o quê, por um preço justo. Que eu acredito que vale. Quer, quer comprar? Então, é, existe uma diferença muito grande entre você vender o que você faz e o porquê você faz. Para a marca alcançar o que ela quer, para a marca não endêmica, principalmente, lembra? São sonorantes não endêmicos. Alcançar esse resultado, alcançar o coração desse garoto, ela precisa falar com ele o porquê ela faz. E a história do porquê ela faz é contada por todos os outros clientes. Que na maioria das vezes são esquecidos, mas são contatos por todos os clientes. Então vamos lá, publicadora do jogo é um cliente. Se ela falar que eu não vou fazer o reality show de League of Legends, eu não vou fazer, não importa. Ai, minha ideia é incrível. É, não vai fazer. O jogo é meu. Como que eu faço para não cair nesse problema? Eu tenho que respeitar o calendário dela, mas sério, eu posso citar aqui para vocês 300 coisas. Poxa, eu faço o CBLOL, você vai fazer o reality show do meio do CBLOL? No meio do circuito desafiante? Putz, eu tenho um espacinho ali no meio de ato. seria incrível se você colocasse ali, que aí a gente mantém um conteúdo perene ao longo do ano? Foi uma das coisas que a gente fez. Perguntou para ela, quando você acha que é o ideal? Onde você gostaria de ter isso? Você tem uma série de outros fatores, dos endontes, eu não posso aparecer patrocinado pelo Pornhub. Não posso. Dinheiro eles devem ter, mas não posso. Então é, se preocupar, vocês têm noção de como é que a publicadora, quando você não. Não, literalmente, caga uma regra para ela. Chega lá com o produto, pronto. Você, você deu a oportunidade dela de participar do processo. Isso faz com que você é, é, é, é, se aproxime muito desse cliente importante que vai... E aí, depois, sabe o que aconteceu? Foi divulgado na final do CBLOL, em Porto Alegre. Você já viu? Só para constar, eu acho que nenhuma LCS, porque o CBLOL é o equivalente da LCS, nem nenhum CBLOL, alguma vez a Riot divulgou um produto que não é dela. Eu nunca vi, na final, não é tipo, não é numa transmissão, é na final. Esse resultado positivo aconteceu para quem? Porque consideramos como um cliente também. Isso já fez com que, então, é um passo mais próximo do garoto que está assistindo de assimilar o porquê ela faz e não o que ela está querendo vender. Esse aqui é muito esquecido. Isso aqui eu cansei de ver nos últimos anos. Os caras falando assim, mas minha premiação é tão grande, por que você não vai participar? Eu falo, mas a premiação é de jogador. Ah, não, mas meu torneio vai ter muita visibilidade. Aí o time fala assim, mas eu sou mídia. Você está querendo me pagar com mídia? Eu sou mídia e você quer me pagar com mídia? Então é, coisas que eu não entendo até hoje como que não acontece, tá? E que é coisa que a gente tenta implementar hoje nos nossos produtos. Você já viu algum time que não tem uma loja virtual? Todo mundo vende camiseta, boné, chaveiro. Qual a dificuldade no intervalo da partida entre Pen e NTZ colocar lá? Bota a tela, o overlay, bota na tela. A lojinha com as fotos dos produtos, links subindo no chat, moderador falando, acessa aí, não sei o quê. Não estou falando de 200 mil pessoas assistindo, não. 10 mil pessoas assistindo que gerar 100 venda de camisa já é quase um terço do que um time desse tira por mês. Então é, de, de, de camisa vendida, não é? Então é, e qual que é o seu calendário? Quando que seus meninos vão estar... É, é, é questão de logística, como eu consigo fazer para que você... Você já vai estar em tal lugar? Vamos tentar fazer com que isso, um bem bolado, aconteça e você não tenha custo. Numa dessa, o time abraça a causa, como aconteceu em, no Gillette Ult, E os times que estavam participando, que era o Flamengo e a NTZ, a gente nunca... eles divulgaram por naturalidade. Eles, eles fizeram coisas extras, eles participaram da campanha de uma maneira muito mais ativa. Por quê? Porque em algum momento eles entenderam que eu estava tendo... Nós, nosso time estava tentando fazer algo que era bom para o ecossistema para ele. Ele falou, caramba, eu nunca vou ter condição de ir lá no Diamante 2, pegar 8 mil inscritos e descobrir se tem um garoto que faz faculdade e que tem duas horas para jogar por dia e ele é o novo BRTT, ele vai ficar perdido lá para sempre. Então quer dizer que você está gastando uma energia e um dinheiro para fazer algo que eu naturalmente não vou ter condição de fazer e que pode me ajudar e vai me entregar esse cara talvez semi-pronto. Pra... Adorei. Então é pensar nesse daqui que é o nosso terceiro cliente. Esse aqui é o segundo cliente mais importante, não é o, não é o Viewer, tá? Ele é o Early Adopt. O Early Adopt que a gente está falando tanto, é ele, é ele. Se ele for, no botou ele num hotel ruim, é, deu leite pro cara que não podia. É, são tantos detalhes na hora que você está cuidando de um jogador durante um processo de um evento presencial, por exemplo, a experiência dele é muito importante. A distância da cadeira dele para a mesa é importante. O tempo o tamanho da mesa. Se o monitor é 144 Hz ou não. Eu pa... Esse aqui eu posso citar uma linha, acho que 8 mil linhas aqui de, de preocupações, que tem que ter, porque ele é um dos clientes. Se esse cara for para o Twitter e falar, parabéns, hein, Webidia Brasil e Gillette, por esta vergonha, vai passar no crédito ela? Aí, se o BRTT faz isso, o projeto foi para o ralo. Então, é, temos que pensar neles como um cliente também. E o usuário final... Como eu disse, esse último e o primeiro, eles já são pensados, né? Todo mundo já pensa no conteúdo, como que ele vai ser e tal. Quero que tenha audiência, quero que todo mundo goste de assistir. isso. É, eles, não, eles não são normalmente esquecidos. Os que normalmente são esquecidos estão aqui nesse, nesse meio. Quando todos esses aqui foram atendidos, eu falei isso inclusive na mesa pra, de, de negociação com a própria led que era, talvez você não seja o nosso ponto principal. Aí o cara já faz assim, ah! como assim? Falei... Pensa comigo, se durante o reality show eu tiver que fazer uma mudança, porque o reality show ele tinha um kpi, um único, iam se inscrever não sei quantas mil pessoas, tinha que entrar na casa os 20 melhores que se inscreveram, esse era o kpi primeiro, não ia violar isso. E a gente fez testes e testes e brackets e campeonatos e repetiu até a gente entender que a gente estava colocando os 20 melhores. E depois tinha que sair os 5 melhores. Nada podia violar essas duas coisas, entenderam? O projeto, a base dele era isso, porque senão tudo o resto era uma mentira. Para ser bom para o ecossistema, não podia violar isso. E aí eu falava assim, Pô, assim imagina, se em algum momento você chegar a olhar para o nosso desafio do dia tal e falar assim, putz, podia mexer nisso daqui para a marca aparecer um pouquinho mais? Poderia. E a gente pode fazer, porque no final dos contos eu não estou lá para dizer exatamente tem que ser, porque eu sou só um guia. Se o cara bater o pé, assim como muita marca bate, a gente faz. Mas o que eu expliquei para ele, eu falei, tá bom. Faz só uma balança aí. Qual é o peso que existe em, nessa mudança, pequena mudança que você fez, você vai aparecer um pouquinho mais na tela. E qual que é o peso de revelar o novo BRTT? Novo, o novo Titã. Qual é o valor que existe em você como marca fazer com que surja um jogador que vai ficar nativa por seis anos, sete anos. O com perere é isso? Qual, qual o valor que tem isso? Para sempre as pessoas lembrarem esse cara. Aí o cara entendeu e falou, não, você tem razão. Então é, a promessa era, eu vou fazer o melhor que eu posso para que isso seja um show e para que a sua marca apareça, só que eu prometi para ele que se a função era ser lembrado, que não era para ele se preocupar se ia estar aparecendo a logo ali ou aqui, porque com certeza, e não tinha como ficar mais claro, qualquer pessoa hoje está ansiosa esperando a segunda temporada de Gillette Ult, né? Não, precisa de, já, não, não é como se precisasse de um overbranding aqui, já, o produto já é deles. Então é, esse conceito ele é muito importante. Para que a gente consiga gerar o brand recall. Isso é uma das coisas mais importantes para fazer com que a marca alcance verdadeiramente o objetivo dela de é fazer com que o menino. E aí imagina, né? O um menino assistindo isso daqui, não sei se é quem está acompanhando, tem a Pen Academy, que acabou de surgir, com boa parte desses meninos contratados, que eram pessoas que estavam à margem hoje. E, e outros que é, teve gente que ganhou o computador, teve gente que está fazendo stream agora e está ganhando. Tipo assim, é. O usuário, ele não é burro, ele percebe quando um produto, ele verdadeiramente impactou positivamente o ecossistema. Ele percebe isso. E isso faz com que ele, naturalmente, da próxima vez, às vezes até sem perceber, lembrem que hábito é um negócio meio tricky, né? Porque a gente acaba pegando e você meio que nem chega uma momento da sua vida em que você não começa a logicamente ir. Você tem uma escova de cabelo em casa? Tem. Qual é a marca? Não faz ideia, né? Então... É... Você vai chegar no um momento que, por hábito, você começa a consumir produtos que já entraram no seu cotidiano e parece que não, mas isso em algum momento foi lá no começo, no primeiro momento em que ou os seus pais ou você colocou isso dentro da sua vida e, de repente, você, por hábito, você começa a ir no supermercado, seja lá onde foi, boa parte desses produtos você já começou a consumir. É esse interesse que marcas não endêmicas têm hoje dentro do mercado de esporte eletrônico, que é muito especificamente no POM, no ponto de entrada, que é o milênio, onde ele vai consumir, porque eu falei com vocês, não é? não tem muita coisa que você tomou a decisão de usar na sua vida depois dos 25 anos de idade, você já tinha tomado essa decisão de 99% do que você usa antes e hoje essa faixa etária está presente dentro do mundo dos games com engajamento, inclusive, só para finalizar, nós estamos quantos minutos aí? Tem um tempinho ainda para perguntar, tem 20 ainda, não é? Maravilha! Então é, vamos lá! Lá naquela parte de relevância onde eu falei, teve mais uma coisa que as marcas perceberam logo depois de elas verem o tamanho da audiência, não é? O, o, o, o ponto de convergência. Teve algo em específico que as marcas começaram a perceber, que é o seguinte: é, quantos de nós aqui não já chorou vendo um filme? Marley e Eu, A Culpa é das Estrelas, O Garoto do Pijama Listrado, um lugar chamado Notting Hill, para alguns. E hoje, já ler um livro em três dias de tão engajado que você estava. Quem assiste Game of Thrones aqui? Casamento Vermelho, eu quis dar uma tijolada na TV. Quis pegar uma cadeira e arremessar na TV. Então, é perceba que a gente, em algum momento, se envolveu emocionalmente ao, ao ponto de chorar, de sentir raiva, ódio. Olha o nível desse envolvimento. Olha o quão suscetível, nesse momento, você estava a, a, a aderir a um serviço ou um produto. E a história não era nossa. Tony Stark não é seu vizinho, Harry Potter não é seu amigo... Marley não é o seu cachorro Quando você pergunta para um gamer O que ele fez no dia anterior Ele vai te responder em primeira pessoa Se você perguntar para mim Para qualquer um dos meus amigos e irmãos Pessoas que vivem isso hoje Vivem essencialmente Eles vão falar em primeira pessoa Eu salvei, eu derrotei, eu conquistei, eu venci Qual mídia tem essa barganha? Pensa aí, qualquer uma mídia Tem uma, chama-se Vida Real Tirando ela então você já imaginou, gente, só para vocês entenderem o um tamanho, é porque, de verdade, parece ser só mais um movimento natural. Lembra que eu falei que tem uns que tem segmentos que têm 5 mil anos de idade? E ninguém está parando para perceber que já está na Globo, um bagulho que tem 7 anos de mercado, de estopim? É, é. é uma criança de 8 anos que ensina o pai a mexer no tablet. É tipo, não tem volta. É, é, é. Esse palco de empreendedorismo, inclusive esse assunto, é para elucidar vocês de que é muito maior do que as próprias pessoas estão tendo a noção do tamanho da revolução cultural que está acontecendo globalmente, onde o digital é muito forte nele, mas que indiscutivelmente no centro dele estão os games. E indiscutivelmente no miolo dessa revolução cultural estão os games. É um momento perfeito. Eu vou dar vários exemplos para vocês, gente. Sei lá, é... Um TI no mercado tradicional deve ter dificuldade para arranjar um trabalho hoje para ganhar dois mil reais. O cara aprendeu a fazer white noise e cuidar de um palco de esporte, subiu para sete o salário dele e está faltando. O mesmo. Esse reflexo acontece em todo o restante da cadeia. Se cada uma das funções que existe no mercado tradicional, por algum motivo, está valendo duas vezes e meio o salário dela dentro do esporte, se ela tem um conhecimento específico, quantas soluções, quantos problemas sem soluções existem que vão muito além do, da competição? Um dos grandes problemas que acontece é que a gente olha para esportes e só olha a competição. Jogador come, vai na academia, né? faz um nheco-nheco. Fa oh, tudo. Olha como que nós estamos ainda distante do mainstream. Como que as pessoas não entenderam ainda que você tem um, um, um, um caminho muito longo para ser percorrido dentro desse mercado. Então, é, eu usei como exemplo um produto de, diretamente ligado à competição, mas entendam, é. o entretenimento está mudando. Lembrem que existe uma necessidade antropológica do ser humano que o faz assistir competição desde Roma. O nego deixava de comer para ver leão comer os outros. A única coisa que aconteceu é que saiu de lá para um estádio de futebol e agora está indo para um pra um pra um, pra um, pra um campo digital. A competição em si é uma necessidade antropológica. Isso não vai mudar, vocês entenderam? Não vai mudar. Se não mudou de Roma para cá, não vai mudar daqui para frente. O ser humano vai continuar ligado a essa necessidade. E vocês podem ter certeza que se hoje vocês já abrem um canal igual o ESPN, igual vários outros, você já tem 10, 15% da fatia de programação já e crescendo mês após mês, aparecendo mais conteúdo ligado a esporte eletrônico. N Num mundo onde uma criança de 8 anos ensina o pai a é mexer no tablet, ela não, dificilmente, é, vai, vai diminuir muito. É até uma questão de saúde pública, tem que tomar cuidado, né? porque essas crianças não vão pôr uma quadra. Muito dificilmente imagina o que esse garoto vai estar assistindo de conteúdo, então acho que é importante entender isso. E aí, na explicação que eu estava dando, do então nós entendemos o um engajamento surreal que essa mídia tem, porque é falado em primeira pessoa, correto? Eu falei para vocês aqui como conseguir a, a, a devida atenção da marca, fazendo com que ela seja lembrada dentro dessa estratégia de cinco clientes. Agora vamos falar sobre o cuidado, porque esse também é um problema. Tem alguns anos que toda vez que alguém senta numa mesa para fazer um pitch, para apresentar um projeto de esporte, o cara entra como se ele fosse o um, um fucking messias, tá ligado? Ele está trazendo um milagre. Eu, uh, vamos lá, esporte, é o um momento, vamos comigo, vamos comigo, vai dar certo, é muita gente. É, é, é, todo mundo pregou o esporte como se fosse, e qualquer pessoa que trabalha... No segmento de marketing, entende que tem nuances. Tudo tem perigos e riscos. Você tem que entender onde você está pisando, senão você faz um desserviço. Olha isso. Até recentemente a gente viu o que? Esse é um vídeo do Neymar. Teve uma meia dúzia de coisas aí que a gente viu que deu problema, que repercutiu mal, que fez a empresa perder é, é, é dinheiro. Então, é. Existe sim um problema a ser... É, um, um ponto de atenção a se ter quando... E aí não é só marca não endêmica. Para todas. Esse mesmo menino, que sou eu, que, que é o Murilão que está sentado aqui que são as gerações mais novas, que são muitos de vocês que estão ouvindo aqui, que são, são gamers, é, eu vou falar de mim, tá? Eu passei a minha vida inteira ouvindo que eu ia ser vagabundo. É, eu passei a minha vida inteira ouvindo que eu ia ser sustentado, que eu não ia ser ninguém, porque eu passava muito tempo na frente do computador. E aí, em um determinado momento da minha vida que eu amadureci, comecei a pagar minhas contas e trabalhar, o discurso só mudou. Era, é, você está perdendo seu tempo, isso é coisa de criança. Isso, foram, foram uma década e meia disso. E aí, de repente, nós viramos a mulher mais bonita da festa. Então tem uma palavra grave em essa palavra, que ela tem que ser fugida ao máximo, que chama-se oportunismo. Eu vou lembrar a vocês que a expressão a internet não perdoa existe por nossa causa. E que somos talvez o, o bullshit detector mais aguçado que existe hoje no mercado. Esperar o time se qualificar para a final do CBLOL, para patrocinar ele, não vai colar com a gente. Não vai rolar. Não vai rolar. E acaba virando um desserviço para a marca. Então é... é, é e, e, e tem um outro ponto, inclusive, que explica como que o eSports caiu nos 14% tá? do, do, da lei da difusão e inovação virando o early adopt que se conecta a isso, que é o seguinte. Ninguém passa 12 horas na frente do computador, assim, porque... Eu quis, não é. Você se você voltar bem no princípio, não é. E eu posso de novo falar de mim, da minha equipe, dos meus irmãos, amigos, pessoas que trabalham comigo hoje, que é, em algum momento a vida deu um empurrãozinho. Em algum momento a vida deu um empurrãozinho. Reps, trabalha lá com a gente, César. A mãe morreu precocemente por causa de um erro médico. Aonde ele achou um refúgio? No mundo virtual. O outro não se aceitava como era, sofria bullying, era gordinho. Achou onde? No mundo virtual, um refúgio. O outro, por causa de sua opção sexual, não foi aceito no ciclo de amizade, achou no mundo virtual um refúgio. O outro tinha um pai religioso fanático, que trancava ele dentro de casa, achou no mundo virtual um refúgio. A vida em algum momento, eu não vou falar que é 100%, mas eu juro para vocês, se vocês enfileirarem aqui, Duas mil pessoas que vivem nesse nível, o esporte eletrônico, que são pessoas que, que, que são esses entusiastas nesse nível, esses, essas pessoas que passam 10, 12, 14 horas na frente do computador por dia, eu posso te garantir que 95% deles vai ter uma história, pelo menos dessa, para contar para você. Porque em algum momento a vida deu um empurrãozinho para o cara es escolher, assim como eu escolhi em algum momento, a vida virtual ao invés da vida real. Só que começa com um empurrãozinho e depois vira paixão. Por quê? Porque é contada em primeira pessoa. Quando me deu um empurrãozinho, eu fui ver o que, que era. Depois que eu vi, que eu falei, olha a facilidade com a qual eu troco de pele. Como que eu deixo um pedacinho de mim em cada mundo que eu passo. E a partir daí vira paixão. Então é, voltando, oportunismo é a palavra de atenção. Um cara machucado como esse. Um cara machucado como esse. Se ele identificar que você está tentando tirar proveito dele, depois dele ter sido marginalizado dentro do próprio quarto dele, nos últimas uma década e meia, eu posso garantir que a marca vai pagar meio milhão de reais para ter que pagar dois milhões de reais para consertar o que ela fez. Então saiam daqui com, acho que esses dois ensinamentos mais importantes, os cinco clientes e como que nós geramos Brand Recall, como que é possível fazer com que a marca seja verdadeiramente lembrada no momento onde os produtos estão com uma deficiência muito grande sobre isso. E, Tenha um detector para oportunismo. Se vocês tiverem a oportunidade de elucidar a marca e você tiver essa responsabilidade, não permita que ela diga exatamente é. Tem que ser construída a quatro mãos. Quem está desenvolvendo o projeto, você acha que um projeto com esses clientes vai conseguir ser feito por um cara que não é gamer? Nesse momento hoje. É zero, zero possível. Você pode ter até uma pessoa mais sênior no time que entende a concepção de produtos, Vai fazer, mas não ter a consultoria e isso está ligado diretamente a alguém que vive esse mundo, a chance de sair um oportunismo disso é de 99%. Então é, é importante que nós tenhamos isso ah. tenhamos isso em mente quando se trata de, é, de marcas não endêmicas. Aqui é só mostrar para vocês um... Quando eu vi aquela porta sendo aberta e vindo a dimensão que a casa era perfeita. Uma sensação deslumbrante, porque eu nunca tinha visto uma estrutura tão grande. Pra mim é um sonho. Eu acho que eu nunca vi amadores tendo tanta chance de né, dar um boom na carreira. Eu sinto que eu tô preparado e, e eu vou ganhar. A estrutura daqui é muito absurda de boa. Eu vou dar muito trabalho destruindo todo mundo ali, mostrando pra que eu vim. O bicho vai pegar. Eu, com certeza, não vou perder pra ninguém. Eu sou é o próximo para do Slanted. Esse clima, sabe? Vai ser interessante. joguinho deixou de ser um joguinho pra virar uma profissão. E você? Está preparado para essa aventura? Então é isso, eu vou abrir para que vocês possam fazer alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta que eu gostaria de fazer? Tem um microfone só? Ah, tá. Alô, som. Você é, falou de posicionamento e eu jogo bastante... Só um pouquinho. Bastante... Só, só, só um pouquinho. Aumenta, aumenta um pouquinho o microfone dele. A, alô, melhor. Você falou de posicionamento e eu jogo bastante NBA. E lá tem a Sprite que faz o, o lance do jogo. pro tipo, final do jogo tem um replay, que, que é um, um, um imprint. Eu vejo muito campeonato de Dota também, que eu não sei no LoL como é que funciona. Para colocar a marca no... Na lane, pra sempre ser lembrado, não só a camisa. Mas o que mais que você acha que dá pra colocar ah, dentro do game, assim, tipo, vou pensar? Vou te dar alguns exemplos aqui. Ele está falando sobre a integração da marca no meio da partida. Falou sobre a jogada da NBA, né, que é patrocinada e tudo mais. Eu vou dar um exemplo de um case que a gente fez. Nós tivemos, graças a Deus, nós tivemos em todos os nossos cases, pesquisas sendo feitas antes e depois, tá? E no caso de outros pais, por exemplo, pela própria Nilce, aonde... Disse para a gente que nós tínhamos alcançado esse resultado. E aí a gente foi avaliando as nossas ações para poder incrementar elas. Eu vou dar um exemplo de, de um projeto que a gente fez para a Alienware, ok? Para a São quatro informações básicas que uma marca sempre vai te passar para que você decida o que você vai fazer. Uma é qual é o seu produto e o seu serviço. Então ela vai te passar um dossiê completo. Meu produto é esse, ou meu serviço é esse. É isso que eu quero... É, o meu momento é de vender esse, esse produto ou esse serviço, esses são todos os features principais, ou são os, os meus grandes diferenciais. Segundo, qual é o meu tom de comunicação e minha campanha atual? Então, dentro disso aqui vem tudo. Como que é o meu tom de comunicação, quais são as propagandas que eu estou fazendo atualmente, quais são os meus do's and don'ts, enfim. Toda essa parte está nesse segundo pilar. Terceiro é qual é o meu target, aonde está localizado, qual é a idade, qual é o gênero, e a quarta, o calendário. É isso. O que mais a marca precisa te passar? Se você for um solucionador de problema. Estou pensando que você vai desenvolver um projeto especial para essa marca. Mas nada. E não necessariamente pode ser. Você pode fazer desde pessoas pulando de paraquedas com uma bandeira na mão, até um torneio. Aí vai de depende de você. Então imagina que para o grupo Webidia, chega isso. Uma marca, quatro informações, define-se quais dos verticais são os que vão ser... Qual que é o mais relevante para atender? Chegou em esporte eletrônico, vamos pensar sobre o produto com cinco clientes. Gerando o brand recall através do conteúdo direto. ali é. Era o notebook, aquele ali, inclusive. E o feature principal dentre vários, aqueles que queriam mais que fosse divulgado, era o wire tracking, que é um negócio que você olha, segue o olho, não sei o quê. A gente sentou, discutiu muito junto com a nossa equipe de produto, como que seria, a gente chegou à ideia de... Pensem que todas as outras aplicações tradicionais tinha. Tinha logo no canto, tinha vídeo de propaganda no intervalo, tinha envelopamento completo da identidade visual da marca na tabela, na tela de iniciação, de, de, de na contagem de começar, no obrigado. Tudo que tem para ter estava lá. 11, 12, 13 formas de exposição diferentes. Mas precisa de algo além disso. Nosso ponto é: precisa ir além disso para você conseguir fazer com que é, cria essa conexão. A gente falou que tal fazer um selo de MVP? que é o Must Valuable Player, que é uma, uma, uma coisa muito comum que acontece no esporte tradicional. E a gente vai dar esse selo quando o cara der uma bala muito difícil. Porque, assim como no futebol, é com, o gol do futebol é a bala difícil de um jogo igual, por exemplo, que na época era o Rainbow Six. Então, toda vez que o cara der uma bala bem difícil, o, o, o narrador, que inclusive está presente aqui, Murilo Show, <risos> e a, ele, ele que entende do jogo, ia é falar assim, esse mereceu ser, aí não sei o quê. E aí a gente, o operador de... Caractere lá dentro da transmissão, bota na tela, era um selo espalhafatoso, negócio 3D que aparecia explodia, raio laser pra caramba e não sei o que. Aí beleza, imaginem, vou repetir, que esse é o momento do gol. A gente escolheu um momento onde todo mundo vai estar eufórico, o cara deu, do, matou dois com um tiro, uau, e todo mundo gritando. Passa um dia, selo lá, selo dando, tá dando selo. Dois dias, três dias, uma semana, duas semanas, terceira semana de jogo. Se na terceira semana de jogo o cara dá um tiro bem dado, e o Murilo come uma mosca e não pede o selo. O público entrava em choque. Começava... Agora eu quero que vocês imaginem. 10, 15 mil pessoas no chat gritando, cadê o selo Wire Tracking? O Wire Tracking, imagina agora a marca lendo, 10 mil pessoas chamando, chamando o feature dela. O cara poderia até não saber explicar exatamente cada uma das funcionalidades. Mas quando você fazia uma... uma, uma uma pesquisa direta dentro do uma empresa, igual a Nielsen, ia lá dentro do, da comunidade de, de, de Rainbow Six, pegava 5 mil pessoas aleatórias, perguntava, o cara sabia que... Olha, eu não sei muita coisa, mas aquilo ali tem air tracking. Foi uma forma de você integrar, mas percebe que existe uma engenharia por trás, uma lógica muito complexa. É, não foi só colocar um selo, a gente entendia que aquele momento era de euforia, a gente... A, a escolha de ser o tiro é porque air tracking está ligado diretamente a você mirar, então, assim, o cara, ele meio que leva tudo. Tudo faz para o cara, na hora que ele fala, ele fala, nossa, que sacada maneira, aí tracking, mira, não sei o quê. Mas, é, parece que não, mas a junção de vários detalhezinhos desses faz com que aquela ação específica dentro do conteúdo ganhe muito mais relevância. Então, sim, essa é uma preocupação que nós temos em todos aqueles 22 produtos que apareceram aqui na tela. outros países a gente botou os caras de smoke e toalha no banheiro. Num, numa época, isso há quatro anos atrás, quase três anos atrás, numa época onde esportes claramente, nunca ninguém tinha pensado em fazer isso aqui no Brasil, e muito pouco no mundo era. Estilo Gavão Bueno, headset na cabeça, bancada, terninho, e vamos embora. E no final, hoje, se você entrar na comunidade de Overwatch, todo mundo sabe do torneio do banheiro, três anos depois. Porque, de novo, a gente conseguiu colocar dentro do conteúdo uma coisa bem humorada, não virou comédia pastelona, por quê? Porque o conteúdo ainda era sério. As partidas eram de alto nível, a narração era muito séria, entendeu? Então é possível você sempre, seja na cenografia, seja através do conteúdo, uma brincadeira, de uma externa, enfim, as possibilidades são muitas. O importante é ter essa noção de que você precisa integrar com o conteúdo de uma maneira muito natural o que é o objetivo do, do seu patrocinador. Mais alguém? Dúvida? Dúvida? Oi, oi, bom dia. A última, beleza. Me é, Felipe, queria saber, você disse no cenário brasileiro isso, esses pontos. Então... É, me... Oi, me Felipe. Queria, é, queria saber, você disse no cenário brasileiro, você tem esses principais pontos para você levantar, para levantar uma marca não endêmica. Se você vai para um cenário internacional... Só, só um minutinho. Consegue aumentar um pouquinho mais o microfone dele, por favor? Eu sou, eu sou meio surdo, tá? Só pra, só pra... De verdade, de verdade. Eu devo ter 20% de perda auditiva, porque eu gosto de ouvir assim, bem pertinho... <risos> Fone de ouvido daquele jeito jeito é, Em algum momento eu não vou ouvir mais mas... Aí, Pode perguntar de novo, perdão Você disse que é, esses pontos são levantados No cenário nacional, principalmente e Se você vai para um cenário internacional Você tem diferença desses pontos levantados ou não? Ele continua a mesma, a mesma ideia Oi, oi se você tá, vou finalizar agora já, tá? É, se você está perguntando sobre. Ele perguntou se tem diferença do cenário brasileiro para o internacional em relação a essas ações específicas para fazer ela ser lembrada, correto? E especificamente isso, não. Quando eu disse que a gente separa o cenário brasileiro do de fora, está muito ligado ao perfil da pessoa, tá? E a qual é realmente a tendência dela em querer assistir a algo específico. Você não pode levar. Porque os jogos aqui que são assistidos são diferentes dos de lá. Imagina, gente, na China, Crossfire ainda é top 3 audiência. 2019 o bagulho. Então, assim, então é só por isso que eu estou te falando que, país que tem uma população muito grande de, de gamers, precisa ser levado em consideração o gosto desse cara e o perfil dele. Quando a gente fala sobre cérebro humano e como que ele identifica né, o que você está fazendo, é o mesmo, é o mesmo ser humano. Vamos dizer assim: as técnicas de marketing que você vai aplicar como no caso dessa, para você criar uma sinapse, fazer o cara, não. é O cara lá que é apaixonado, ele vai aderir à ideia, assim como aqui. Então, é, inclusive, importante ressaltar isso, que dá para você, você não precisa reinventar a roda. Observe o que está sendo feito lá fora, que está funcionando, e tente adaptar, adaptar e trazer isso para dentro do Brasil, que com certeza funciona. Gente, muito obrigado por todos vocês que compareceram aqui. Espero que eu tenha conseguido iluminar vocês um pouquinho sobre esporte eletrônico. Tamo junto. Hello.